Então, boa tarde a todos. Gostaria antes de mais dar as boas-vindas a todos à Moreira, numa cerimónia que realmente uh, significa bastante para nós. É uma obra que, como sabem, uh, já é longínqua, é um processo longínquo de, se calhar, uns, uns 10 anos, uh, e que já foi amplamente trabalhada pelos anteriores executivos, não só camarários, como também da, da Junta de Freguesia da Moreira. E, portanto, nós, ao assumirmos este mandato uh, constituiu logo, desde logo, uh, da nossa parte também, um grande objetivo. Uh, gostaríamos realmente de poder dar oportunidade às pessoas de gozarem de, de outras instalações, com, com mais qualidade. Uh, mas não só, gostávamos também de poder realmente constituir aqui um polo em termos de desenvolvimento comunitário. E claro que também nos agrada bastante a possibilidade de ver este edifício, que é também Património da Amoreira, reabilitado é? e com outras condições. Aquilo que eu posso dizer, sendo pragmático nestas coisas, que é a obra inicia segunda-feira e temos um objetivo eu disse ao seu vice-presidente, terminar a obra em nove meses. Portanto, este é o nosso objetivo porque se eu poupar três meses é muito dinheiro, não está a perceber, portanto, e fica toda a gente satisfeita a no processo deste. Portanto. nós estamos perante o início de uma obra, há muito já. Tudo começou na altura com o anterior Presidente de Junta, uh, José Simões, a grande teimosia por parte da Junta de Freguesia foi muito protagonizada pela Sra. Presidente de Junta, Vanessa Rolú. Foi, de facto, muito, muito, muito insistente, uh, mostrando muitas vezes a fibra que, que tem. De facto, nós estamos perante uma autoconsignação que é o início de uma obra cujo objeto final não é a obra, mas é, sobretudo, aquilo que se pode uh, ter dentro deste espaço físico, que é um espaço de ativação do território de Amoreira, um espaço que procura criar uma certa disrupção com as rotinas, com a monotonia. E, e, por outro lado, ser um espaço que congregue e que crie mais comunidade, mas mais do que esse criar essa comunidade, é um espaço que procura criar verdadeiras oportunidades. É um espaço que procura reunir várias competências, que procura, com essas competências, eh, produzir, de facto, ou converter ideias em projetos, Estamos seguros que, com esta obra, poderemos alcançar e ampliar largamente aquilo que se tem vindo a fazer com o Espaço O, que já vão mais de uma centena uh, de empregos criados, de oportunidades. É isso que se procura para este espaço. Do mesmo modo, se procura também um edifício uh, para serviços, sobretudo os serviços que uma junta de freguesia presta. Queria nesta oportunidade, porque é sempre uma oportunidade de memórias, este é um espaço de memória do passado, é um espaço que por isso é património uh, num território, eu diria que é um dos patrimónios icónicos na Amoreira, uh, e que nós devemos fazer jus à sua história e à sua memória, Uh, e a partir dela também alavancar uma nova história ou continuar uma história a partir dela.